Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir o jogo The Hero Game. Esse que é um jogo blockchain publicado pela Mix Marvel. Ele é um jogo então de luta de heróis multiversal. E o seu plano de fundo é a primeira aplicação de jogo no Rangers Mainnet. Como vocês podem ver nessa tela, o jogo tem mais de 100 heróis. São diversos heróis que você pode estar utilizando. Cada herói é uma NFT. E dos mais diversos espaços de tempo paralelos. E você pode estar enfrentando diversos desafios nas masmorras PVE. E PVP e também você pode estar tá obtendo recompensa tanto em FT quanto em NFT, ou seja tanto em tokens fungíveis quanto em tokens não fungíveis, beleza? Para entrar aqui no jogo você tem duas opções ou opção de login ou opção através da Metamask. O benefício de você entrar por login é que você não paga nenhuma taxa de gás, né? Já na carteira Metamask é mais rápido se você quiser. Vou estar tá fazendo login aqui, conectando. E bom galera, agora a gente vai ver aqui como funciona a gameplay entrando aqui nessa parte como se fosse um celular você pode estar tá acessando aí no seu de dispositivo, né? Aqui a gente pode estar tá clicando nos três esquinhos, clicando aqui na parte de entrar no jogo, mas antes precisamos dos NFTs. Temos aqui os skills e NFTs, os heróis em NFTs, tá? Então, primeiro aqui tem a parte do marketing, a parte do mercado onde você pode estar tá adquirindo, tá? São diversos cartões aqui para você estar tá adquirindo dos heróis aqui com diversos custos, tá? Que vocês podem estar tá vendo diversos personagens, olha só, diversas raridades e diversos valores. Pode vender também, sacar o lucro, enfim. Aqui na parte de LP Pool é a mineração, né? A piscina de mineração aqui, você pode estar tá colocando em stake e tendo aqui o um rendimento, né? Tem aqui o EPR de 1.344, aqui o total em stake de RPG, enfim, os toques que você pode estar tá clamando, né? Depois que você coloca, o tempo é, que falta aqui, 78 dias nesse caso, 46 dias nesse, tá? Você pode colocar em stake aqui e ter retornos com isso. E aqui na parte de heróis, eu ainda não tenho heróis, né? Vocês podem ver aqui, na parte aqui, ó, de tempo limitado, cartões, né? Pack de cartão, os pacotinhos eu tenho três eu vou estar tá clicando aqui e vou abrir junto com vocês Aqui as chances, as raridades tem, tem dourado, laranja, roxo, azul Verde, branco e cinza Aqui os que eu peguei é todos na raridade azul A gente clica aqui em Open os três de uma vez Que assim eu pago menos taxa, tá? Olha só, vai aparecer aqui Pra mim tá pagando, a taxinha que na verdade É de zero RPG, né? E confirmar, vamos lá, carregando E olha só, a transação foi confirmada Aqui, temos os três cartões aqui Vamos clicar, olha só, vem um Genghis Veio aqui também um, olha olha só que legal, e Telmest beleza, então veio esses três heróis, esses três NFTs personagens para mim, ok, ranking 116, ranking 80 e ranking 11, esse aqui pelo jeito é o melhor, então agora aqui na parte do tempo limitado dos NFTs, tem aqui, eu tenho esses NFTs por 168 dias, vamos agora na parte de entrar no jogo, vai carregar, The Hero Game, aqui a gente faz novamente o login, e é muito simples, né, aqui agora o jogo, todo o visual dele, aqui tem a parte de você pegar NFT, você pode pegar no marketplace ou alugar, em rent, né? Então, é legal se você não quer comprar NFT, você pode estar tá alugando, igual eu peguei ali por tempo limitado né? Você pode pegar por tempo limitado os NFTs, por exemplo, por 365 dias ou seja, um ano, né? 50 ali por dia, é, o rent Então, galera vale a pena, às vezes, depende da sua estratégia aqui tem a parte do APR, lembrando a mineração, a gente já viu, aqui é a parte de VIP VIP PES aqui, vocês podem ver que é a parte da linguagem, vou deixar em inglês aqui, pra você tá pegando aqui cartões, é, fazendo a invitação também, convidando pessoas para jogar, o meu link que tá embaixo a mineração, enfim, a comunidade tirar dúvidas no Discord, Telegram que é a parte de notícias tá pessoal, bem simples. E agora a gente vai vir aqui: tem o camp, né? O acampamento. Clicando em Place NFT, coloco os meus NFTs aqui, olha só. Tá vendo? Os três que eu tenho, posso estar tá colocando eles pra jogo, né? Vou colocar, colocar os três pra jogo, confirmando aqui, olha só. Vai mais uma confirmação aqui na Metamask. Zero de taxa aqui, ó. Aprovar. Pronto, os heróis foram colocados aqui, né? Posso dar um back aqui, tá aqui os meus três heróis no acampamento. Aqui eu tenho os cartões aqui também do da triagem do VIP, né? De graça aqui. E aqui na mochila fica também os heróis, habilidades, outros e equipamentos, tá? Agora a gente clica aqui na parte de aventura. E é muito simples, aqui tem em diversas fases, missões, você vai desbloqueando tá tudo bloqueado aqui, precisa ir aumentando o nível para ir avançando, aqui a gente vai na primeira, energia que custa é 6, clica aqui em explorar, nível 1, um. aqui tá a questão do VIP pesa, eu posso selecionar algum algum cartão sendo VIP né, e aqui agora é muito simples né você clica aqui no time, vai tá piscando o seu time, então clicamos aqui em time clicamos aqui em editar e olha só, a gente coloca aqui os nossos personagens e posição, confirma eles dá mais um confirmar aqui na Metamask agora dá pra jogar né, clicando aqui onde tá Piscando, por exemplo, é só nessa espadinha. Nível 1 um aqui, ó. A recompensa aqui o baúzinho. São esses dois inimigos. Clicando aqui em Fight. Carregando. E olha só, tá aqui ó, agora a batalha rolando. Não precisa fazer nada, apenas ir torcendo para os seus heróis serem bons. Por isso, vale a pena selecionar bem os heróis ou ter sorte na abertura é, dos pacotes. E pronto, ganhamos um baú. Clicamos em Continuar. Ganhamos uma moeda, três de experiência, uma energia e alguns skills aqui. Clicamos em Continue. Olha só como já avançamos. Vocês viram que minha energia ali de 120 foi para 114, porque gasta. 6 aqui, agora a gente pode continuar aqui na espadinha, mais aqui um nível vamos clicar em fight, carregando e novamente a gente torce, e é muito simples vai torcendo, e se seus heróis forem mais fortes, os danos vão sendo maiores ali nas cartas inimigas, eles ficam vivos os seus, e ali você ganha a batalha, é muito simples né, olha só, ali a vida do inimigo e do player, pronto, vitória muito simples né galera, muito fácil, ganhamos mais duas moedas, 17 experiências e mais skills, agora a gente já tá aqui nesse nível vamos dar um fight, vamos lá Escuta 2 também é covardia né mas vocês viram que ali a minha vida ela recupera um pouco as vezes, mas ela vai mantendo ali a queda, então tem que estar tá bem forte os heróis pra gente estar tá ganhando demos um belo dano ali, show de bola mais uma vitória, continue mais é, coins, mais experiência e mais skill, já estamos aqui nessa parte agora eu acho que vai começar a ficar mais complicado, tá são três heróis aqui, será que a gente ganha? vamos tentar, não custa nada tentar, né vamos torcer, ó, demos 187 levamos bastante ali também, levamos mais ainda, porém a gente dá bastante dano também, levamos muito forte ali, mas vamos contra-atacar, opa, tá complicado hein pessoal, não sei se vai rolar aqui a gente vai ter que torcer, tá bem difícil mas a gente deu bastante dano, mais dano levamos também, levamos mais porém demos um ótimo dano e vamos ficar com a vitória eu acho, hein, boa, demos uma vitória ali, mas estamos com muita pouca vida porém agora a gente ganhou energia experiência, moedas e mais skills agora vocês podem ver que minha vida tá baixinha eu vou deixar eles um pouco tranquilos agora tá, bom pessoal, agora a gente vai aprofundar um pouquinho aqui no gitbook e aqui a gente vê mais detalhes do jogo, a gente vai aprofundar um um pouquinho tá aqui na parte de fichas, galera. O token deles é o AMG. Tá bom. A distribuição dos tokens aqui é de 100 milhões e tá crescendo bastante aqui, segundo a progressão deles. onde 25% é para o plate, warning, 14% foi na venda privada, 24% aqui é a taxa do time e publicidade, 1% foi para o lançamento e tesouro. Aqui é de 36%. Aqui também tem toda a explicação de registro. Se você ficar com alguma dúvida, você pode ver aqui como se registrar. Diversas perguntas também você pode estar tá tirando dúvidas aqui por exemplo como obter os tokens RPG basicamente aqui tem um link para você tá é, adquirindo como transferir os recursos para rede da Rangers RPG aqui é apenas três passos né selecionando a ponte a blockchain e colocando o valor então aqui tem tudo onde você pode comprar tem aqui a pancake no Uniswap, na PonyTaswap, tá swap onde você pode adquirir como os NFTs está tudo aqui explicado pessoal a parte do passe VIP você também pode estar tá vendo como adquirir aqui tá tudo explicadinho aqui pessoal tudo explicadinho aqui a parte de aluguel tudo que eu falei para vocês, parte de mineração, a troca de tokens com o Unipass, tá tudo aqui explicado, os heróis, tá você pode ver cada herói aqui, como que funciona a força de cada um, cada ocupação, caçador, cavaleiro, guerreiro, artilheiro. Aqui tem um guia mais explicado da batalha para você se especializar no jogo, como explorar as masmorras, você pode estar tá, é, vendo aqui mais a fundo, é sempre importante estudar onde você tá investindo, onde você tá jogando, como você atualiza os cartões, aqui tá explicado as moedas necessárias para aumentar os níveis, 20, 40, 50, até o nível 50, como você adquire habilidades, as skills aqui também mostra como equipar habilidades, beleza? Como você consegue recarregar também? Tá tudo aqui explicado, pessoal. Todas as habilidades você consegue tirar as dúvidas aqui. Dá uma olhadinha, dá uma lida para você ficar profissional no jogo. E agora é muito importante, pessoal, clicando aqui em Revenue, aqui em Invitation, você vai ter o seu link de convite. Tá? Muito importante você usar ele. Convidar seus amigos, você consegue ter uma renda extra. Você ganha 5% é de consumo aqui dos seus amigos. Então você consegue fazer uma renda Extra, fazendo esse marketing aí, compartilhando com seus amigos. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde você quiser, compartilhando é, para muitos amigos. Eles vão jogar o jogo, ganhar dinheiro jogando e você pode ganhar dinheiro ainda junto com eles. Aqui o meu link eu vou copiar, vou colocar aí embaixo. Tá bom? Quem entrar no meu link vai ganhar um drop aí no jogo, tá bom? Eu entrei em contato com eles. Eles vão estar tá mandando drop aí. Vai ganhar alguma coisa que entrar pelo meu link. Então, meu link tá aí embaixo. Vale a pena você acessar pelo meu link. Beleza, acessa aí, entra no jogo, se cadastra. Vale a pena jogar o. Jogo é divertido e dá pra ganhar dinheiro, né? E é isso aí, galera. Lembrando que o vídeo não é uma dica de investimento, agora você decide se o jogo vale a pena pra você investir, beleza? Tamo junto, até a próxima!